Aleluia, essa paz do Senhor, meus amados Culto maravilhoso, não é? Amém Que dia gostoso de estar aqui na presença do Senhor Nesse domingo Eu acho excelente esse clima, muito bom Sentir a presença de Deus Já estamos em pé, irmão Por favor, vamos ler João 3 É um texto bem conhecido Ontem à noite o pastor nos comunicou acerca de estar aqui Eu estava pensando no outro texto Mas depois ficamos orando Chegamos a João 3 João 3, um texto muito conhecido Mas vamos meditar nele É o versículo 12 Vamos ler até o 16, tá? João 3 3, versículo 12 ao 16. Eu vou ler na minha Bíblia, é, que é uma tradução da, atualizada, a maioria dos senhores tem corrigida, tá dizendo assim: se tratando das, de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o um Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a a vida eterna Amém Pode sentar-se por favor irmãos Glória a Deus Estamos muito felizes Porque Deus tem nos abençoado Hoje nós já estivemos na Escola Bíblica Dominical Parabéns a cada irmão Que esteve presente E se você ainda não está frequentando A nossa EBD Já voltamos, pandemia já acabou tá? E tem lugar lá na sala de aula Volte para a EBD Estamos abençoados Estamos falando sobre Gênesis eu quero pensar aqui um pouquinho com os irmãos é, acerca da orientação que Jesus dá para Nicodemos. Vamos então, pensar um pouquinho, é, porque certamente a orientação que Jesus dá para Nicodemos também é de nosso interesse, porque a curiosidade de Nicodemos é muito interessante, eu, eu acho assim, muito interessante. O que ele está buscando né? Só para contextualizar, irmãos é, Nicodemos é um fariseu O que é um fariseu? Né? Fariseu, esse grupo surge no período interbíblico tá? Ou seja, antes de Mateus Nesse período onde entre Mateus e, a, e Malaquias Esse período interbíblico E os fariseus eram gente finíssima, tá, irmãos Crentes, mas pensem em crente, crente, crente tá? Eram os fariseus No início eram muito zelosos pela palavra é, Só que com o tempo eles foram focando mais no lado externo Eles começaram a valorizar mais o lado externo o como aparecer começaram a investir mais no pacote do presente mais do que no presente e aí surge uma questão interessante com esse tempo que vai se passando é, Nicodemos ele começa a perceber algo porque é interessante, irmãos, quando Nessa manhã nós estávamos falando na né, EBD Quando nós aceitamos Jesus Você deve lembrar o dia que você aceitou Jesus Eu pelo menos não fiz nada Mas aconteceu algo transformador dentro de mim Eu creio que com todo mundo foi assim Quando você aceita Jesus Você não faz nada Tudo vem lá de cima e acontece algo mas com o tempo parece que esquecemos de valorizar esse algo aqui e focamos aqui fora. E Nicodemos vai de noite ter com Jesus. Disse o texto que um dos principais dos judeus ou seja, é alguém de importância. E de noite, indo com Jesus, fala: Rabi: sabemos que esse mestre vindo da parte de Deus, aí ele explica, porque ele entende que Jesus é mestre, vindo da parte de Deus, ele disse, porque ninguém, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, então podemos está focando no que Jesus está fazendo, Jesus, o Senhor faz cada coisa. Então parece que a pergunta de Nicodemos a princípio, né? O foco dele é o como fazer. Ou seja, qual a técnica, né? Qual o método, como que Jesus faz, né? Porque ele está dizendo: "O Senhor é o mestre, eu sou mestre". Qual a técnica, a metodologia do ensino, né? Tá? Aquele período se nós lembra né, que os filósofos gregos dominaram o mundo antes de Roma E a filosofia romana, a arte do ensino era muito divulgado E Nicodemos está assim é, admirado com o resultado dos ensinos de Jesus E diz assim, senhor, qual, como? O senhor tem cada resultado bom? E Jesus percebe essa essa sensação, essa curiosidade de Nicodemos querer aprender. E eu tenho essas curiosidades também. É muito bom a gente ter curiosidade, porque quando a gente tem tem curiosidade, aí não fica assim meio que querendo ver como que é o negócio. E Nicodemos está assim. Tá? Durante o dia a gente sabe que Jesus estava muito ocupado Milhares de pessoas seguiam Jesus e Jesus atendia muita gente Mas à noite Nicodemos né, Olha só, Nicodemos pensa né, Olha, de dia não dá para aproximar de Jesus que muita gente, tem gente que atropela né, Tem gente que se joga em cima de Jesus de, noite, de dia não dá Mas à noite, eu vou dar um jeitinho Chega lá E chega e Jesus, antes de Nicodemos se expressar mais na sua pergunta Jesus já responde, eu acho bonito isso Que Jesus compreende a nossa curiosidade, a nossa necessidade tá? Pode crer, Deus sabe o que você precisa hoje, aqui, agora E o nosso interesse é que por esta palavra, de alguma forma Você receba isso que você está Procurando Porque nós achamos o que procuramos Agora se você não está procurando nada Você vai achar o nada Certo? Mas tenho certeza que você quer algo a mais hoje Então disse assim Jesus disse Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Olha só Primeiro Jesus coloca uma condição, c, Há uma condição, Nicodemos, vamos entender os pontos. Você está querendo saber as técnicas, o como é que eu faço. Porque fariseu, eu disse para vocês, ele foca no exterior. Ele está focando no como, no exterior, o que, que eu vou fazer. Jesus disse, primeiro ponto... Tira o foco disso, não é o que você está fazendo, o problema não está no que você está fazendo. Vamos pensar primeiro mais profundamente, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos, pense um pouco, quando você nasceu, quando você nasceu, você fez alguma coisa? Quando você nasceu, você que entrou lá na internet e você disse assim, olha, eu quero essa mãe, eu quero esse pai, tal dia vão casar, aí eu vou nascer. É você que escolheu? Você fez alguma coisa? Não. Primeiro princípio então, se alguém... Tá? Eu acho muito lindo Jesus A forma que ele ensina né? Se alguém não nascer De novo Se alguém Alguém é o que? Quem? Qualquer um Ou seja, incluir você tá? Então pensa já nisso Você está nesse plano de Deus Se alguém Esse alguém é você Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Você não pode participar Lembra daquele jovem rico, noutra oportunidade que vem para Jesus, do mesmo jeito, com a mesma pergunta, bem parecida com o de Nicodemos, quando diz assim, bom mestre, que farei? Pega bem isso, que farei? Veja, muitas pessoas estão procurando o que fazer. E o problema, muitas vezes... 99% não está no que fazer Temos algo a fazer, sim, tá? temos algo a fazer Mas o problema maior não está no que fazer O que eu faço para herdar o reino de Deus? Não, disse Jesus, olha, primeiro você vai ter que deixar alguém fazer Primeiro você vai ter que reconhecer que você não tem capacidade de fazer Somente, somente quando você reconhecer tua fraqueza Que você abre espaço para que a força de Deus manifeste na tua vida Somente quando você reconhecer tua limitação Você abre espaço para o poder ilimitado de Deus Se manifestar na tua vida Aleluias Primeiro ponto então, não é o que você faz Reconheça o teu estado Reconheça a tua limitação porque muitas vezes, irmãos, nós somos, como dizia meu professor de português, tão cabecinha de cuica, tão cabecinha pequenininha, que nós esperamos que o negócio aperte, aperte, aperte, quando não dá, não dá, aí agora eu vou no médico. E nós não pensamos antes, não, eu já vou me cuidar para eu sempre ter saúde. Não vou procurar o um médico quando já está ruim. Então não é antes, primeiro ponto, tá? não é o que você faz. Pensa nisso. Eu sei que você está fazendo algo e você está tendo um resultado. Se você não está, não está tendo o resultado que você quer, se você quer melhorar o resultado, até você está satisfeito com o resultado, mas tem algo dentro de você que diz assim, pode ser melhor. Então pensa primeiro, não é o que você está fazendo, o problema maior não está aí. A questão maior não está no que você está fazendo, há algo além disso. Aí Nicodemos ele questiona: "Como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?" Nicodemos quer enrolar Jesus. Porque Nicodemos está focando no fazer, ele quer que Jesus mostre o que fazer, o como fazer. Nicodemos não quer olhar para dentro de si, ele quer olhar aqui fora. E muitas vezes nós somos assim, tá? Nos queremos ver qual o melhor emprego, qual emprego dá mais lucro, qual profissão dá mais lucro. Ah, eu vou fazer faculdade nessa área porque isso dá dinheiro. A gente pensa mais no exterior Mas deixa eu contar para você Tudo dá dinheiro Qualquer profissão dá dinheiro A questão não é a profissão Não é o que a pessoa faz A questão é o profissional O estado do profissional Aqui, aqui Aí é a grande questão Há profissionais que ganham muito dinheiro Mas cada um está na sua área Não queira copiar os outros Você não é outro, você é você Essa manhã nos falamos na EBD Valorize o que você é Descubra quem você é Pensa Respondeu Jesus né? Quando Nicodemos quer jogar para fora de novo Jesus Volta, diz assim Em verdade te digo Que não nascer da água do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Jesus puxa para dentro Jesus volta e diz, Nicodemos, para de focar para fora Foca para dentro, por favor Que não nascer da água do Espírito é, há muitas divergências acerca desse contexto aqui, mas dentro do contexto de João, dentro do contexto inicial do ministério de Jesus, nós lembramos que João Batista, ele começa seu ministério batizando as pessoas, né, e desafiando as pessoas tá, que vêm nesse batismo na água, se permitirem mudar seus pensamentos. Veja que João Batista disse Arrependei-vos Arrependei-vos do grego metanoem É pense seus pensamentos João Batista confronta os fariseus Que vinha a ele para se batizar E disse raça de víboras Quem você ensinou a fugir da ira vindoura Vocês estão vindo aqui Fugindo do problema, cuidado. Se você foge do problema, o problema vai te alcançar. <risos> cuidado. João Batista disse: Faça um negócio, por favor, produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus está dizendo, João Batista está contextualizando com Jesus, está dizendo: Senhores fariseus o problema não está no fruto O problema está na raiz O machado está colocado à raiz Porque o problema não é o que vocês fazem v Vocês são bons fariseus Vocês dão dízimo um certinho Jejuam, dão ofertas Vocês são excelentes fazedores mas vocês não têm frutos dignos de arrependimento. Pensa o que você está pensando. Porque isso que você está pensando está trazendo frutos maus. Porque se o pensamento é mau, sentimento é mau, as suas são más. Jesus nos disse assim, que é do coração, que é do coração que sai. Olha Jesus querendo trabalhar com Nicodemos, mas Nicodemos resistindo, né? Porque nós somos assim, tá irmãos? A gente não gosta muito de que alguém nos confronte, né? Que alguém discorde da gente. Não, mas eu quero aprender a fazer. Eu quero fazer. A gente sempre foca no externo. Aí Jesus disse, O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Nem parou. onde vai Assim é o que é nascido Do Espírito Olha, Jesus Tentando trazer Nicodemos a uma, a uma questão interna Você vê o vento? Não, então Mas você percebe o seu movimento As folhas se mexendo Você percebe, é, então Quem nasce do Espírito é assim Você não precisa focar no estéreo Você não precisa Você vai ver resultados Muda aqui. Nicodemos, se permita, muda aqui. Por que você está focando do lado de fora? Agora veja. Então lhe perguntou Nicodemos: "Como? Você percebe essa palavrinha, como? Oh, Nicodemos teimoso. <risos> Ele insiste, mas como? Jesus? fala como. Nicodemos, para com isso, né? Como pode suceder isso?" Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade, em verdade te digo, agora Jesus falando. É, em verdade, em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, olha só o que Jesus disse não aceitas nosso testemunho, se você percebe, quando Nicodemos chega para Jesus, ele disse assim, sabemos que as é mestres de Israel, sabemos, está no plural, então ele juntamente com o corpo de sacerdotes, observaram Jesus disse assim, esse é filho de Deus, esse é um mestre diferente, agora Jesus usa o mesmo, a mesma forma de dizer, aqui nesse texto, quando disse, Olha, em verdade te digo que nós dissemos, este nós, veja que Jesus está dizendo, eu Pai e o Espírito Santo, nós sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Olha mais adiante, se, se tratando das, de coisas terrenas não me credes, como crereis se vou falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem que está no céu. Olha o que Jesus está dizendo, Nicodemos. eu estava lá com o pai e nós sabemos, eu estava lá no céu... Vinde lá, eu sou testemunha de primeira mão, eu sei que acontece aqui em você eu sei que acontece aqui em você e aqui fora também nós sabemos mas você não quer aceitar nosso testemunho você quer aceitar como verdade o que você faz, o que você pensa, o que você sente, mas você está onde você está, porque tudo que você faz te trouxe até aqui se você continuar pensando, sentindo, fazendo o que você vem fazendo até hoje Você vai permanecer aqui, você não vai subir de patamar Nós sabemos Pense um pouquinho por favor Aonde você quer chegar? Qual a tua meta? Qual o teu objetivo? Ou está bom assim? É bom a gente se conformar sim, termos. Tá, a Bíblia diz para nós dar graças a Deus por tudo. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos motiva que Paulo disse ou você fez que Deus tem muito mais além do que pedimos e pensamos. Ou seja, Paulo está dizendo: tem algo a mais, você pode pensar algo a mais. Tá bom assim, mas tem mais. Deus tem mais para você. Não se conforme assim É bom a gente ir crescendo lentamente Mas prospere, cresça Todo dia um pouco mais Agora veja que Jesus vai questionar de novo Voltando para dentro né? é, Se tratando de coisas terrenas Não me credes como crereis Olha só, o crer Você percebe agora que Jesus Tirou o foco daqui fora do fazer E coloca aqui dentro Perceba por favor, o que você está acreditando Quando você olha para você O que você vê em você, o que você acredita que você pode fazer Você acredita que é possível? Você acredita que você merece? Ou você olha para você e diz assim Ah, quem sou eu? Eu não, eu não mereço nada eu sou um verme, né? <risos> quem sou eu? Isso não é humildade, Termos, tá, isso é ignorância, desculpa. Ignorância não é palavrão, tá? Deixa eu me explicar, né? Ignorância é não conhecer, é ignorar quem sou eu. Porque você em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, você está em Cristo Jesus, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus Você não está aqui, por favor, não se enxergue aqui Você está assentado, à destra de Deus Pai, em Cristo Jesus, aleluias Você é um rei, uma rainha, em Cristo Jesus é verdade isso, porque a Bíblia diz que é. Ou Deus está mentindo? Seja todo homem mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. Aceite como Deus te enxerga. Aceite como Deus te vê. Aprecie isso. Desfruta isso. Fica do lado do Senhor. Fica do lado do Pai Senta no trono Eu acho bonito essa questão de sentar O pastor argentino Disse o vosso num livro que eu li Ele disse assentar no trono Quando a gente se assenta Descansa Ah como é bom Se assentar E mais no trono A destra de Deus Pai em Cristo Jesus, meu Deus, como isso é bom. Veja que Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos para de focar aqui fora. Pensa no que você está crendo, porque você está resistindo. Você não está acreditando no que eu estou falando. Aleluias. Não sou pastor Jairo falou aqui, que a semente boa é que caiu em boa terra, e qual é a boa terra? Aquela que acolheu a semente, aquela que aceitou a semente. As outras sementes não dão fruto, porque não acolheram. E eu acho muito lindo, Marcos, quando disse explicando, né, esse fato de Jesus, disse: "Aquela semente que caiu, são aqueles que compreenderam a palavra". Se você não compreender, estou fazendo o máximo possível para que você compreenda, mas se você não compreender, se você insistir, igual a Nicodemus, que é o fazer, que você tem que trabalhar mais tempo, você tem que estudar mais, você tem que fazer mais. Se você focar só aqui no mais, mais, mais, você não vai ter resultados esperados. Kennedy Blanchard, ele disse assim, às As vezes é necessário parar, para, às vezes é necessário parar, para ir mais longe, eu acho bonita essa frase dele Às vezes é necessário parar Para ir mais longe Testemunho que o irmão contou, né? Pastor Willamer falando, né? Para aí, rapaz, vamos comer um pouquinho Para, né? Para a gente poder ir mais longe, precisa parar não o combustível acaba, nós fica no meio da estrada Senão não parar Eu preciso parar parar, não é coisa negativa, é parar para eu pensar, para eu analisar, o que, que eu estou pensando, pelo amor de Deus, o que eu estou acreditando, quando eu olho para mim, eu digo assim, não mereço, ou não posso, não é possível, tem gente que acha que não é possível, né? não, não é possível, não, para o irmão, é, irmão pode, eu, eu não consigo, eu, eu não consigo, será que você não consegue? O que é que você não consegue? Pensa. Talvez você não está conseguindo porque você está pensando em como fazer. Que tal que você pense do que você está pensando e você duvide das suas dúvidas de que você não pode fazer e comece a pensar, eu posso sim, eu posso fazer. Eu posso em Cristo. Aquele que tem mim é mais forte do que aquele que está lá fora. Diga o fraco, eu sou forte. Eu quando eu li isso a primeira vez, parece que Deus está mandando mentir, não parece? A pessoa está fraco, lá capengando. Né? Aí Deus disse assim: diga o fraco, eu sou forte. Ah senhor também vou mentir, não? Mentir, será que é mentir falar o que Deus fala? será que mentirmos, dizer o que Deus diz, acerca de você, olha para você, é que sabe por que, que Deus disse assim, diga o fraco, sou forte, porque Ele vê a tua força que você não está vendo… Elevê tuas capacidades, tuas habilidades Que você não está percebendo Mas quando você parar para pensar E perceber o quanto você já conquistou na vida E que você pode de novo, de novo Usar as mesmas habilidades para de novo Conquistar algo a mais Tem alunos que pensam assim, né? falando dos meus alunos tá? Né? <risos> Dizem assim ah, eu não consigo aprender, eu não consigo aprender nada, será? Você não está andando ou você nasceu andando? Você não nasceu andando, algum momento você sentou, gatinhou, andou uns passinhos, tropeçou, caiu, se levantou de novo, tropeçou, caiu de novo, de novo, de novo, você está correndo por aí, está... aprendeu a andar? Será que você não tem condição de aprender? Será que você não pode aprender algo a mais? Você percebe? Jesus falando, Eu vou correr, uma desculpa, esqueci da hora. É, se tratando das coisas terrenas, não me credes, foca na palavra crer agora. Como crerei se vou falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a saber o filho do homem que está no céu, e do modo porquê? Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Agora eu acho muito lindo essa forma que Jesus está dizendo Tudo bem, tudo bem Você olha para você, você acha que não consegue Você acha que não merece Acha que você não pode Mas vamos aprender com Moisés Agora Jesus coloca um modelo Moisés Assim como Moisés levantou tá, A serpente no deserto Tá? Do mesmo modo, né, importa que o filho do homem seja levantado. Tá? Eu vou ser rápido, tá, irmão? não estou nem vendo todo o que eu preparei, mas rapidinho, para os irmãos almoçarem, né? senão daqui a pouco os irmãos vão embora, aí eu fico sozinho aqui. É, veja, Jesus disse assim: ó, lembra lá de Moisés? Vou te dar um exemplo. Jesus falando com Nicodemus. vou Nicodemus, vou te mostrar como é que eles conseguiram, quando não havia possibilidade nenhuma. Em números 21 diz a Bíblia que os judeus murmuraram, falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Olha só, eles acreditam uma coisa e expressam isso, e isso que eles falam traz à tona isso que eles expressam. Eles disseram assim: Deus nos trouxe até aqui para morrer neste deserto. Eles acreditam que Deus não pode lhes colocar na terra prometida Que eles vão morrer no deserto Aquilo que eles acreditam, aquilo que eles falam Isso vem à existência Deus manda serpentes que mor mordem eles E muita gente começa a morrer Talvez você, quem sabe, se você parar de falar de forma negativa, parar de pensar de forma negativa, talvez os resultados sejam diferentes, não é? E quando o povo estava morrendo, mordido pelas serpentes, clama a Moisés, Moisés vai para Deus, tá? resumindo. E Deus disse, o problema está aqui. Eles não acreditam na minha palavra Logo eles morrem Toda vez que eu não acredito No que Deus disse Toda vez eu vou sair perdendo Então Deus disse Moisés, eu tenho uma palavra Se eles crerem na minha palavra O milagre vai acontecer Mesma coisa Se você acreditar nessa palavra O milagre vai acontecer na tua vida Aleluias Disse: Levanta uma serpente de cobre, e toda pessoa que olhar, só olhar, só olhar. Você não precisa fazer nada além de acreditar na minha palavra e fazer conforme eu estou falando. Mais nada. Eu gosto disso, irmãos, porque. Aqui nos faz lembrar do momento de nascer de novo, quando aceitamos Jesus. O pastor, o líder que estava na frente, disse assim: Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. E nós levantamos a mão, só isso, o milagre aconteceu. Jesus disse: Tem que crer. Deus disse a Moisés: Eles têm que crer na minha palavra. Quem olhou foi curado. Porque creu naquilo que Deus disse. Agora Jesus disse da mesma forma. Importa que o filho do homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele. Crê. Nicodemos. Problema. Nem no fazer. O fazer vai vir sim. Mas o problema é no. Crer. Você é salvo. Porque crê, aquelas pessoas? Não vou terminar. Aquelas pessoas foram curadas. E Jesus disse aqui: aquela serpente era um tipo. Né, quem já fez teologia, ou quem vem na escola bíblica, sabe: né, tipo é uma sombra, é né, uma figura. Aquela serpente, Jesus disse, é um tipo, uma sombra, uma figura mas com sombra, com figura, porque creram, o milagre aconteceu. E agora está aqui o próprio Filho de Deus. Aleluias! Jesus está dizendo, será que a figura da serpente é mais poderosa que o Filho de Deus? Olha que vantagem você está tendo hoje. Aquelas pessoas foram salvas da morte, foram curadas porque creram no que Deus disse diante de uma figura, diante de um tipo. Jesus Cristo morreu há dois mil anos atrás lá na cruz, levando todas as tuas enfermidades, todas as tuas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E para você desfrutar isso, você não precisa fazer nada além de crer. Aleluias. Nesta manhã, o desafio é este para você. Você crê? Se você crê, você vai agir à altura. Creia e se desafie. Aí sim se desafie a agir. Não foque no fazer primeiro, foque aqui. Você crê que merece o seu? Fala sério, você acha que merece? Claro que você merece, em Cristo Jesus, Ele é a nossa justiça, claro que se nós olharmos para nós mesmos não há merecimento, mas em Cristo há, você pode, sim, você pode, em nome de Jesus, vamos ficar em pé por favor irmãos, Aliás, eu já vou devolver para o pastor Jair, pastor Jair é muito bom de apelo, <risos> amém? Vamos orar, vamos orar primeiro, tá? depois o pastor faz o apelo, tá? Eu vou orar, se você tem, tá, agora, tá? Olhando para a cruz agora, tá? Aproveitando, já que eu vou orar, deixa eu aproveitar esse minutinho. Se você tem alguma enfermidade, se você tem algum desafio, na tua vida... Às vezes não é enfermidade... Mas algo desafiador... Seja emocional... Seja profissional... Em qualquer área... Eu quero convidar você... Igual... Aqueles homens lá... No deserto... Igual a Nicodemos... Pensa... Um pouquinho... E olha para a cruz... Nele... Disse Paulo... Em Cristo Jesus... Todas, quantas promessas há nele, são sim. pega essa para você. Nele, em Cristo Jesus, todas, quantas promessas há nele, é sim. Então, se Deus prometeu algo para você, eu quero que você já se veja lá, desfrutando disso... Se Jesus já levou as enfermidades Ele levou há dois mil anos atrás E Ele enxerga você com plena saúde Receba, aceita a saúde Isso pertence a você Senão Jesus não teria levado Você concorda? Aleluias Vamos orar Pai Eu os teus filhos Senhor aqui agora Senhor Na tua presença Tu sabes Senhor que eles precisam seja na área da saúde física, seja na área emocional, seja na área espiritual, profissional, em qualquer área papai, porque tu sondas e conhece o profundo deles, amado Espírito antes de tudo Senhor, alinha nossos pensamentos, nossas crenças Senhor, Ajuda-nos Senhor, Nós clamamos igual aquele Pai, Senhor ajuda-nos na nossa incredulidade, Pai em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, vivifica a Tua Palavra em nós. A Tua Palavra diz Senhor, que o Espírito que está em nós, vivifica nosso corpo mortal. Agora em nome de Jesus Pai, pelo Teu Espírito Santo, que está na vida destas pessoas. Começa Senhor, a restaurar os ossos. Em nome de Jesus, é restaurado os nervos. Amado Espírito, restaura, vivifica na vida Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, amado Deus, clamamos por essas vidas, pela Tua presença nelas, e a Tua palavra nos dá autoridade, Senhor, para orar em Teu nome. E em nome de Jesus agora também, ordenamos agora, todo espírito de enfermidade, que esteja oculto, alojado nesse corpo, em nome de Jesus ordenamos, saia agora. Em nome de Jesus, está escrito, Jesus levou nossas enfermidades, nossas dores, ordenamos agora, saia todo o mal. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, ilumina nosso entendimento para que possamos ver o que o Senhor já tem feito para nós e por nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe. Senhor.